Bom dia. Bom dia. Peraí, deixa eu ver aqui. Essa aqui eu vou jogar tryhard, hein, mano. Tá de pegar recarinho aí. Mas vou pegar graves. Gosto muito de jogar de graves aí. Bora. Bichar o <música> aqui do cara me pingou, perdeu. O outro minha picadura. Pô, tenacidade é bom, velho. Acho que eu vou fazer o Smite Verde mesmo. Smite Verde esse jogo é arco-escudo com sedenta, tá, mano? Vou ter que ficar bem parrudinho, né? Hum... Oh, oh! Eu vi alguém aqui, hein? Será que o time não vem aqui, não, mano? Pô, oh, mano, o fato é que deve estar os 5. Cinco... É, o 5 dele está lá, ó, oh, mano. A gente. Ah não, foi só o de que apareceu, né? Ó. Oh. Mano, mata o suei, mano Tira o flash um ótimo dia. Valeu Obrigado, viu, Reis Ioli. Valeu pelos 14 meses, filhão Mano, eu tô aqui com você, paizão Tô aqui com você, paizão Esse aqui tá sem flash Já tava bom já, não tava não, galera. Gosto muito de pegar greivão e ser folgado nível 1, viu, mano? E o Massa é que a Ashe também é um monte champion nível 1, velho. O slowzinho dela incomoda demais. Calma que eu tô chegando. Esse cara tá sem flash, velho. E o nick dele já me pingou, perdeu. Putz, tem um ward aqui, é isso? E aí, corto direto pro Red, eu ficava aqui, hein, mano Esse aqui, esse aqui é uns um momentos que você como o Django tem que ter sabedoria, velho Ó, tô fazendo o Blue, se eu for farmar Sapo e Red, eu vou perder muito tempo na parte de baixo, tá ligado? Se eu quiser que o Jarva não pega meu campo, eu acho que eu faço esse Blue e, mano, meto o pé, tá ligado? Já vou meter o pé lá pra cima, pra não, não perder o Red, no caso Vamos lá, então só que aí eu vou estar nível 2, mano Se o Jarva tiver nível 3, é melhor pra ele Eu vou botar pra pelo menos estar full life se eu enfrentar ele, né? Aqui, ó, mano. eu acho que é aqui que ele vai estar, mano Vamos ver... Não, coisa linda Pronto, aí nós não perdemos o buff, né? E dessa vez nós tem pressão, ó galera Pressão top A Ari também pegou pressão e deu uma rotacionada Aí vocês veem o tanto que a pressão impacta no jogo do jungle, né, velho? Hum, a Iraria pode dar B Ela não tem TP Então ela vai perder uma wave Vou só dar cover pro Manin O Jarma pode estar bot Hum... Se minha ele morrer ali ia ser pai Mano, torcer pro Jarma tá aqui em cima Eu não acho que ele tá por aqui não, viu, Ari? Ele tá lá embaixo, ó. Tô aqui, amigão. Valeu, viu, trava. Obrigado pelos 30 meses, meu lindo. Valeu, fião. Nice, desviada. Muito bom, Marquinhos. Se eu não me engano, esse cara tá sem flash, velho. Vamos comigo, N. Comigo, N. Comigo, N. Não? Não? Tá bom, flechou, tá bom tá, Dá pra fazer um xSQ dele aqui embaixo Vou ter que jogar pelos objetivos, tá ligado? Vamos nessa então Nice, nível 5 Flash da Zaya voltou, mano tô com a sensação que eu tô sendo visto, velho Bom, damage nosso aqui nela. Ó, por mim agora a gente puxa e tenta divar. Só que o Jarvan vai vir aqui, tá? Essa play provavelmente vai dar merda, mas eu vou insistir, velho. Vamos? Divezinho? Foco suém mesmo, se pá, velho. Nice, galerinha Ó, o não apareceu até agora na parte de baixo, né, mano? Então provavelmente ele tá lá em cima roubando minha jungle Ou eu vou topar ele aqui agora no red? vamos ver Nice Ó, se eu acho que ele tá na parte de cima, vamos pingar pro Malfitão tomar cuidado Opa, apareceu Compro ou não compro? Compro ou não compro? Compro pra caralho Agora tá chegando o Swain <risos> Peguei o campo ainda. Mano, você é chato, velho. Você é chato, você é chato. Tô tryhard, tô jogando e pensando. Eu quero incomodar, não tô nem aí. Safe, Jarvão. É isso mesmo, Jarvão. 35 de farm, 48. Zaya sem R sem flash. Zaya sem R sem flash. Só não posso tomar o bagulho de sonho. Vai achando que eu não vou matar, filhão. Vai achando que eu não vou matar, paizão. Morre em paz, Ash. Vou puxar o Wave aqui, é tudo nós. Hum, Qual bota fazer, mano? Tá A ninja mesmo, né, velho? Isso aqui... Vamos lá pra cima. Bora. Tem que ter paciência, devagarzinho. Ver o que, que eu tô errando pra não ter pegado o ainda, né? E é isso. Ó, Dragão 10 sec, hein, mano? precisa fazer... Ele precisa escolher onde tá cara, alto, velho. Então bora. Esse Jarva tá atirando, viu, mano? Porque geralmente acontece o contrário. Os caras sabem que sou eu e ficam me invadindo, né? Olha lá o Jarvanzão Nossa, o cara morreu muito rápido, velho Deixa eu voltar pro meu parceirinho aqui Eu tenho item fechado, Jarva não Então eu posso ser folgado Live bot, de preferência no Jarva Ui, errei Matei no Smoke. Toma. Tá, deixa a Ashe de Faça dragão. Pega essa bomba aqui. Bora. Tô aqui, amigão. É muito bom jogar de graves quando você estompa, mano O bagulho fica muito fácil, hein Onde eu for, eu vou pegar a kill, né, velho E aí, mano, era melhor pegar esse arauto ou o terceiro drake que acabou de nascer, hein, velho <risos> guerreiro ali Ô, oh, sem flash esse cara aqui Porra essa, pode não Para não, mano, mas ao mesmo tempo não deixa o arauto resetar, não Meu Deus, ele vai resetar Quase. Tá, posso tacar alto mid com isso. Mas eu tenho item na base. E agora, hein, Esse cara tá sem R, se eu não me engano. Beleza, Jarvan Nelson dando a carinha dele. Aurélio Sol dando a leitada. Toma a investida, então. Toma um ataquezinho. Olha a pedra. Como é que o cara erra o ult de mal Não sei. Não sei. Como que um cara erra ultimate de malfight, galera? É a pergunta. Espero o shield do Jarba acabar. Um, dois, três e agora. E morre, toma. Mano, dá pra errar ult de malfight, mano? Como é que é esse movimento, né? Pera aí, pera aí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita ah, e se inscreva. Ó, ah. oh, não posso perder objetivo nenhum, hein, velho Porque esse jogo tá com cara de que Se eu errar, fudeu tá ligado? Eu tenho que fazer uma gameplayzinha mais clean aqui, mano Alguém dá uma atençãozinha aqui, mano? Pô, galera, acabei de perceber Um bagulho no minimapa, mano olha esse aqui Eu não tinha percebido não, mano É por isso que o jogo tá difícil, velho Não Não, não é possível Ó o Odan Leite aqui, velho Utou? Aê, ó, tem como errar não, porra Foi tomar café Aí é duro Aí, eu demorei flashar, botafé. Pô, acabei de falar que eu não podia errar e errei, hein Aí tá bom, foi dois por três Dá pra esses meninos fazerem uma brincadeira ainda? Arizinha, sou mais você, viu, meu parceiro? Caralho, boa, tá bom Mano, eu tô afim de inventar moda aqui, eu posso Foda-se Quando eu tocar aí, eu agradeço, hein, mano Eu tô metendo o Johnny aqui é o que é uma boa play, vai Vamos ver o pós, né Como que vai ser o pós-baron que só quem sabe. Um segundo, fião Tirar a mão do mouse aqui agora é trots nossa, UTI. Caralho, bati, viu, mano? Galera, notícia boa. A N voltou, tá? Voltou, vai ter buff de Baron. Agora é pensar no próximo item, mano. Tô tomando muito dano mágico, hein, velho. Mas só do Swain. Tem um Aurélio também... Hum. Acho que é GA, né, mano? É GA ou Gumi, véi? Bom, oh, a Nzinha voltar a nível baixo não tem problema, não, galera. Ela só precisa stunar, saca? saca? Os caras que é e top, mano. Por mim, eu acho que eu vou permanecer aqui mesmo. Eu quero garantir a alma só, véi. Mas se bem que a alma Kintech, ela é meio well, né? Gostei do TP Costas ali que eu vi, mano. Vamos, N, vamos, vamos, vamos. Vamos, neném. Dá um flash R aí, mano. Merda. Bom, bem nas zonas do parceiro. Vai no talento aí. A Ari tá longe. Cadê a Ari, mano? Foi meio ruim isso aí, mas Pelo menos a gente não perdeu o R, né? Ah, mano, não é possível, galera. Esse aqui não é de verdade, não, mano. Não, fala que é uma brincadeira aí, velho. Não, não, não, não, não. Não tem como, pô, acontecer isso. É sério, não dá, não, pô. Como é que dá conta, hein, mano? Beleza, fala dele, porra. Quero ver falar dele. Dá um ping no R dele ali, mano. Só pra ele. Não, vou dar dois. Dois ping no R dele só pra ele perceber que nós Salve, tá vendo, Marco. né? Ih, malfitão, sei não, hein, mano. Tá, pegamos a alma. Ó, o Gumi é 2,100. A já é 1,700, né, mano? Eu vou de GA mesmo aqui, velho. É só pra poder ser um pouquinho mais folgado. O Graves tá bugado com essa build. Muito forte, né, mano? Quando eu pegar o gumão aqui, você vai ver a bala intensa mesmo, né? Tá, a área tá forte, hein, mano? É legal nós jogar do lado dele também, velho. Muito fácil matar os caras, ó. Vamos fazer uma brincadeira aqui, então. Hum. Vou pegar a pistola, hein, mano? Vou dar chá no escuro, hein? Não. Opa! Nice, Miraria tá lá em cima Acho que o Malphite não dava base não Uta ele, mano Galera, nós não tá exagerando Eu acho que das 4 ult que eu vi o Malphite Utando, ele errou as 4 Não tô exagerando, mano, foda Eu vou me matar aqui mesmo porque eu tenho um GA, mano Pode matar aí. Ixi, eu nem morri? Ué. Ok. Nice, bem jogado, hein, mano. Nossa, o cara broxou no meio do combo, pô. Nice, galerinha olha lá. Greivão da massa, mano. Ponta a ponta, sem medo do amanhã, né? Coisa é linda, mano. Vai ser muito gostoso subir ela, tá?